Fala pra mim aí sobre esse canto aí, qual que é a ideia dele, com quem que você conseguiu e tudo, pra mim entender que canto que é esse aí. Não, então esse canto aí foi, foi lá do, do Márcio. Márcio Toca Cantins aí do Criatório o MM. Cara, gente fina ali, viu? Gente boa. Aí ele que me passou esse, esse, esse CD, que é o CD que ele usa lá os filhotes dele. A gente mexe com praia, né? Praia. Canto do Curió, praia clássica. Muito bom esse CD Pois é meu amigo, estou aqui com esse grande amigo aqui Falando comigo aqui pelo nosso canal Estou gravando aqui a tela A gente acabou de fazer uma edição para ele aqui Muito boa, sensacional aqui De um curió que ele me mandou aqui, É um selo prata chamado do Criatório MM né? E esse canto aqui a gente acelerou ele 1% Colocamos aqui a gravação dentro do padrão que ele pediu Coloquei aqui os pialados Eu agora que vou gravar também a tela aqui do computador Pra mostrar para quem vai assistir esse vídeo depois aí como foi que ficou para você meu amigo quero te perguntar o que é que você tá achando aí dessa dessa nossa gravação aí você tá gostando aí desse formato aí que ficou aí não show de bola cara show de bola é bom que você está fazendo aí, eu estou de cá observando, né? <risos> é, você está acompanhando, é, é importante demais a Foi sua. Errado, né? É importante demais você vir aqui no canal. Eu sempre falo para o cliente vir, né? Porque você vê o que eu tô fazendo, é, é. né? Você vê Muito também, é, no momento que a gente tá fazendo a execução, você pode também Sim. opinar, olha, José, eu quero assim. Por exemplo, se eu tô fazendo sozinho aqui, eu ia arrumar esses pialados, ou ia tirar. Eu, é, eu ia deixar todo ele no padrão que eu gosto de fazer, né? Já com o eu cliente, sei. já com o cliente aqui não. O cliente fala, não, José, deixa só um pialado mesmo, tá bom? É, eu ia colocar 45 segundos de canto para canto, eu ia fazer no padrão que eu gosto eu de fazer, entendeu? Por isso que é importante é, é. que o cliente esteja sempre aqui na tela comigo. Meu amigo, com muito prazer te receber aqui e para gente encerrar aqui, eu vou tocar para você ouvir, vou tocar aqui para você Sim. escutar. E aí, mais uma vez, eu vou explicar o que foi que nós fez aqui, tá certo? Certo? Escuta aí, escuta aí que eu vou tocar para você ouvir agora. Vou apertar o play e escuta aí. Vai dar os três pialados e você também vai conseguir ouvir o canto. Escuta aí. of uh the -huh. Então é o seguinte, você acabou de ver aqui a nossa edição, né? Você acabou de visualizar aqui a gravação. Você escutou duas Sim. cantadas com, com três repetições. Também tem uma cantada com seis repetições. Eu vou gravar aqui, né? Colocar no WAV. Também vou colocar o MP3 com 320 Kbps. Pra você eu fiz dois formatos. Ele tem... Ele tem aí... É, o total da, da, da cantada tem 15 minutos... O total da cantada, sendo que uma, uma, uma versão com água de rio, uma outra versão com silêncio, tá bom? E aí sim você tá, vai poder okay. colocar no Tectron, você vai poder colocar no aparelho que você quiser. Pois é, meu parceiro, muito obrigado aí por você ter vindo aqui, mais uma vez a brilhantar aqui esse nosso trabalho aqui. Espero que você fique sim. bem satisfeito aí com os arquivos que eu vou mandar para você. Sim, sim. E eu te agradeço de coração, viu? Muito obrigado mesmo aí, viu? E qualquer coisa, estamos por aqui, viu? beleza meu garoto um abraço para você até uma próxima eu vou salvar aqui vou subir vou te mandar tá bom obrigado ah, tá bom e na paz tchau tchau tchau